Olá pessoal, vamos fazer então uma simulação com Arduino fazendo um LED piscar. Vamos entrar então aqui na nossa área de desenvolvimento do nosso Tinkercad. Você vai até aqui, e-mail ou nome de usuário. Então coloque o seu e-mail. Então aqui, professor Arcos Carnivale arroba protonmail.com coloque então seu e-mail avançar a sua senha e vamos então efetuar o login aqui na nossa área de projetos nós vamos em circuitos vamos criar um novo circuito não iremos trabalhar agora com circuitos pré-fabricados, né, para construir um disparador, fecha aqui, temos aqui a relação básica aqui de componentes, nós queremos uma placa Arduino Uno, está aqui, Arduino Uno R3, revisão 3, clique com o botão esquerdo do mouse sobre o objeto, mantenha pressionado e desloque aqui para a nossa área de desenvolvimento, solte o botão, nós temos então aqui o módulo Arduino. Você pode dar um nome ou deixar aqui como número um. Cada elemento, cada bloco que colocarmos aqui terá um nome, uma identificação. Se você quiser, você pode mudar aqui ó, para Arduino. E dá tá? então, um Enter, clica aqui fora, pronto, ele já assumiu. Está tá aqui, ó, você clica no objeto, está o nome do objeto. Clica aqui fora, botão esquerdo no mouse, tá? ele some. Então, temos aqui um módulo Arduino e vamos fazer esse LED aqui, ó, esse LED acender. Para fazer esse LED acender, temos que ter em mente o seguinte. O que, que é esse módulo aqui? Né? Esse módulo, na verdade, nós podemos comparar aqui com uma torre do nosso computador. O que tem dentro do computador? Temos uma placa-mãe com memória, com processador... Tá? Temos aqui as ligações de interface, de comunicação de saída. A mesma coisa aqui com o nosso módulo Arduino. Nós estamos trabalhando com automação, pensando em automação residencial, predial. Né? Então, o que, que onde é o processador desse módulo? Está aqui dentro desse elemento aqui, que é um circuito integrado. Não vou entrar muito em teoria, tá? mas esse circuito aqui, tem memória tem a parte de comunicação tem tudo esse outro elemento próximo aqui da do USB ele é um tipo de conversor de USB para o padrão de comunicação serial aquela antiga né das portas com quero usava o conector DB9 então ele não tem aqui a comunicação USB o um módulo USB aqui dentro dele Está aqui, ele faz a conversão. Então, ele pega o sinal USB e converte com o padrão do nosso microcontrolador, o antigo RS232. Então, o que acontece? Ele vai pegar essa informação, o nosso, a nossa plataforma do Arduino vai emular uma Porta-Com e nós vamos fazer a comunicação lá de maneira prática. Aqui nós vamos fazer uma prática de simulação. O que vocês precisam fazer? Num computador normal, nós precisamos programar também para fazer com que ele haja de forma automática. Então, nós temos aqui uma placa que é praticamente um sistema que nós podemos embarcar no equipamento ou embarcar na nossa casa. Isso aqui é um sistema embarcado. O que nós precisamos, então, é um código. Você clica aqui, ó, código. Você pode ter o um código na forma de blocos, e você pode ter o código, bloco e texto, linguagem de programação. Vocês podem ver aqui, ó, tem linguagem C, utilizamos a linguagem C. Por enquanto, vamos tratar apenas do bloco. Como nós não queremos avançar em teorias, né, o objetivo é ser bem prático, vamos executar esse teste aqui já pronto. O que nós precisamos fazer aqui com esse módulo, que seria como o nosso computador? Precisamos definir aqui um elemento LED, que nós vamos piscar, que está aqui, que está ligado, já está ligado, nós não precisamos ligar nada nos pinos, tá? É, precisamos definir que é esse LED que nós queremos acender ou apagar. Esse módulo aqui, ele admite configuração de entrada ou saída. E aqui nós vamos usar chamadas saídas digitais, entradas ou saídas digitais ele trabalha com 5 volts ou ele manda 5 ou ele ou zero ou ele pode receber 5 volts ou zero volts ele vai entender a lógica tá então nós configuramos isso daqui então primeira coisa definir led como alto então vamos definir ele como um led aceso inicialmente depois vamos colocar aqui um segundo ele vai ficar um segundo aceso e depois vamos definir ele como apagado, ele vai apagar. E vamos aguardar um segundo para ele voltar a acender novamente. Ele vai ficar fazendo esse looping aqui, tá? Tem um código aqui que ele vai ficar fazendo isso aqui, piscando constantemente. Bom, vamos fazer a simulação. Você clica aqui, iniciar simulação. Quando clicar, vai conectar aqui a porta USB, vai alimentar a placa, ele esse módulo aqui é alimentado com 5 volts. A comunicação USB aqui tem uma linha aqui de alimentação de 5 volts. Tá? É, quando nós fizermos um tipo de automação predial aí residencial, vamos colocar uma fonte de 5 volts depois de programar o Arduino. Programa Arduino e posso colocar para executar alguma coisa um pequeno quadro de comando. Vamos então iniciar aqui a nossa simulação. Clica aqui em código para sumir com essa janela. E vamos clicar aqui em simulação, iniciar simulação. Vejam, ele conectou, alimentou e o nosso LED está acendendo. Veja só que bacana. Vamos bem devagar, tá ok? Nós vamos chegar onde vocês querem, né? Trabalhar aí com a corrente alternada. Nós estamos trabalhando aqui tudo com corrente contínua, tensão contínua, tá? Vocês querem trabalhar com tensão alternada, corrente alternada... Pessoal eletricista, né? Trabalha muito com essa parte. Chegaremos lá. Então, vamos lá. Vamos parar a simulação. Vamos voltar o código em blocos. E o que, é que eu posso fazer aqui? Eu posso diminuir essa imagem com essa lupa. Posso aumentar a imagem com essa lupa. E aqui volta a imagem original. Deixa eu aumentar bem aqui. Clico aqui, ó. Tá ok? Posso deslocar aqui o código, né? Segurando, clicando sobre, olha a mãozinha aqui, ó. você clica aqui, mantém o botão do mouse, botão esquerdo e desloca para onde você quer, solta o botão e aí você tem novamente o um código aqui. Nós podemos configurar essa porta, esse pino, como uma saída ou como uma entrada. prática de aprender, sem muita teoria, é copiar o que já está feito vamos copiar esse desenvolvimento ó. vamos pegar aqui ó definir LED eu preciso definir se vai ser uma entrada ou uma saída se eu vou trabalhar com um sinal de entrada e saída no LED esse LED aqui ele está ligado no pino 13 então aqui já está vamos ver o código Espera aí, rapidamente lá, o código ele tá aqui a pino 13 tá ele está no pino 13 Vamos voltar aqui ao nosso bloco. Só mostrei ali para confirmar para vocês que é o pino 13. Ele está ligado aqui. Se eu ligar um outro LED aqui, ele também vai acender. Lembre que a corrente é muito baixa. Né? Esse módulo não consegue trabalhar correntes altas. é tudo em miliamperes. Então, temos aqui, então, definir LED. Opa, não quero colocar naquele bloco, não. Deixarei aqui quietinho. Definir LED como alto. Então, ele vai começar... Também aceso Eu preciso, eu quero controlar Um bloco de controle Eu clico aqui e vou aqui, ó Aguardar um segundo Então vamos deixar ele Com um tempo diferente Você vem aqui, ó em, No valor Você clica aqui, ó no, no valor E digita aí dois Pronto, ele já está Para dois segundos Se você quiser mudar a base de tempo aqui, ó ele trabalha em milissegundos também. Mas não, vou clicar aqui fora, deixa quietinho aqui. E vamos pegar o outro aqui, definir LED. Então eu vou definir como saída ou como entrada? Como saída. Então, bloco azul. Definir LED, bloco azul já estou definindo como saída. E aqui, ó, está alto. Não, quero que ele pisque, eu quero que ele agora apague. Nível baixo, 0V é baixo. Nível alto, 5V. Então. Apagado, aceso. Vou de novo ao controle e vou mandar ele apagar novamente. Aqui ele já está entendendo que eu quero configurar como um looping. Tá? Então, vamos aqui, vamos apagar. Vou apagar aqui, ó, vou deletar o bloco. Vou deletar esse outro bloco. Vou deletar os blocos aqui. Hein? Deletei os blocos. Ó. Nós estamos, estamos apenas com o nosso desenvolvimento. Ó, vamos mudar aqui o tempo também. Para 2, digito 2, clico Enter, ele tá? já sumiu dois segundos, Bom, vamos então fazer um teste aqui com o nosso código, vamos iniciar aqui ó iniciar a simulação opa, deixa eu tirar o código daqui né, para a gente ver melhor aqui ó, ele está com um tempo maior, ele está piscando o nosso LED número 13 do nosso pino. 13 ok se eu ligar alguma coisa aqui um led aqui ele ficará também piscando vamos colocar esse, esse elemento aqui vamos parar a simulação vamos pegar aqui ó eu posso procurar aqui um resistor eu posso escrever aqui mas como tem um resistor aqui ó vamos colocar um resistor Vou deixar essa numeração mesmo. Um quilômetro é muito. Vamos colocar aqui 330 ohms. Digitei 330 e vou procurar aqui ohms. Clico aqui fora. Pronto, ele já sumiu até a cor. Ó, laranja, laranja, marrom. É o código de cores. Não vou entrar na teoria. Tá? Então agora nós temos o nosso LED. Não vou colocar nenhum nome. LED vermelho. O LED tem polaridade, o, a parte chanfrada do LED. Vejam que tem um chanfro aqui ó. ó então o um corte que ele é todo arredondado é que tem um chanfro. Aonde tem o um chanfro é o negativo do LED. Então vou deslocar ele mais para cá, porque eu vou ligar o positivo. Aqui ó, tem a saída de 5 volts, o positivo de 5 volts, vou colocar aqui. Posso dar uma mexida nele para dar uma melhorada, certo? Posso pegar aqui o botão central do mouse, o roller, e aumentar a imagem. Posso clicar com o botão esquerdo, manter pressionado e deslocar. Tá? E eu vou ligar outro fio aqui. ó. Clico com o botão aqui fora. Aqui eu posso, botão esquerdo pressionado, posso deslocar. Aqui, tá agora é o seguinte: essa cor de fio verde ele é usado em aterramento elétrico. O terra aqui no nosso sistema é o fio preto. O vermelho é positivo e o preto é negativo. O nosso terra aqui, GND de corrente contínua, é o preto. E aqui ó, está sendo positivo, 5 volts, tem que ser vermelho. Vamos então mudar a cor desse fio seleciona ele clica nele clica aqui ó vou colocar vermelho clico aqui fora beleza clico nele de novo clico aqui ó vermelho clico fora tá positivo esse é o positivo que vai sair daqui eu configurei como saída lembre-se nós estamos configurando o LED aqui como uma porta um sinal de saída então vou sair com um sinal eu preciso colocar, então vou colocar o positivo aqui, deixa eu fechar aqui o código, e vamos pôr esse pino aqui no GND, no negativo. Clico aqui fora, só que está em vermelho, eu vou mudar aqui. Se vocês quiserem colocar o verde, que vocês estão acostumados com terra como verde, tudo bem. Mas procurem manter a padronização de cores. Quando começamos a ligar muitos elementos, isso é importante para não haver confusões, ligações erradas, evitarmos erro. Então, eu vou colocar aqui o preto. Eu sei que o positivo está ligado aqui e o negativo está ligado aqui. Vermelho positivo, preto negativo. Mas vocês podem colocar aqui um verde se vocês quiserem, tá bom? E vamos simular novamente, ó. iniciar a simulação. Olha lá, olha o nosso LED piscando aqui tá ok pessoal vamos bem devagar vou fazer isso aqui com o pessoal lá na oficina com os eletricistas lá onde trabalho e vou gravar para vocês tá bom por enquanto ficamos aqui importante isso aqui é como se fosse um computador mas muito muito muito limitado Tá? Ele não tem as capacidades de velocidade, de quantidade de, de portas que eu poderia usar, ligar, equipamentos. Tá? Isso é muito limitado, mas serve para aplicações de automação doméstica predial. Está tá aqui o nosso primeiro experimento. Ah, pessoal, antes que eu me esqueça, vocês dão um duplo clique aqui ó, e coloquem o nome do seu projeto. Coloquem em simulação LED pisca ou o que vocês quiserem. clique aqui fora. Pronto, já está nomeado com simulação LED pisca. Tá OK, pessoal? Então nós temos então aqui, ó, exibir ocultar, a gente clica aqui para deixar oculto, o pessoal não observar. Se quiser liberar, você pode clicar aqui em exibir, tá? Então vamos clicar aqui por enquanto vamos deixar oculto. Até o próximo vídeo, pessoal. Até mais.